O produto interno americano recuou 0,9% nesse trimestre. É o segundo trimestre consecutivo de queda do PIB dos Estados Unidos, o que coloca, aí, então, de fato, os Estados Unidos numa recessão técnica, independente aí do que o Jerome Powell ou qualquer político vai falar para você aí. Tá? Os Estados Unidos estão tá numa recessão técnica sim, Tá, isso é péssimo para os mercados tradicionais, tá, pessoal. Então, consequentemente, para o Bitcoin. Lembrando que hoje, a, se não me engano, às 5 horas da tarde, vai ter a divulgação aí dos resultados das principais empresas americanas aí, como a Apple e também a Amazon. Tá? Então, a minha expectativa é que esses resultados sejam ruins, tá galera, porque algumas empresas aí já, a, como a Best Buy lá nos Estados Unidos, já divulgou também que uh, os resultados aí em termos de lucratividade estão estão muito baixos, né? Então, possivelmente a Amazon não vai escapar aí, né? Uh, as pessoas também, na minha opinião, estão menos interessadas em comprar, né, com, com as altas aí né, de tudo, também interessado em comprar iPhone, tá? Então, acho que as pessoas estão preocupadas com o gás e com a com a gasolina e também com comida, tá, pessoal? Então, para mim, os resultados das empresas vão ser ruins também, é o que eu tô acreditando, tá? Isso é, coloca o macro aí realmente numa situação bastante bearish aí para os próximos meses. Uh, tem que estar ciente de onde a gente tá aqui agora. Inflação, acho que vai ser difícil de diminuir muito, tá bom? Mas, uh, enfim, vamos ter que acompanhar nos próximos momentos aí, ver o que vai acontecer, tá, galera? Então, macro bearish aqui. Vou comentar sobre o sentimento do Bitcoin, que tá interessante Bitcoin, então... Uh, tá se mantendo acima dos 23 mil dólares aqui agora nesse momento, vamos falar sobre isso. Então vamos começar aqui a análise. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você está acompanhando o canal há mais tempo, gosta dos conteúdos, se inscreva se você não está inscrito para acompanhar aqui as análises, ative as notificações, porque o YouTube às vezes não avisa aí para você sobre as notificações. Mas se você quiser receber de primeira mão aqui os, os vídeos, quando eu solto no canal. Participe aqui do canal de alertas do Telegram, tá o link aqui abaixo na descrição, também tem um grupo se você quiser discutir com outras pessoas que estão nesse mercado, tem um grupo Telegram com mais de 9.500 pessoas também, tá? todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, de novo aqui ó, na região dos 23 mil dólares, uma região importantíssima de resistência, como vocês sabem bem, tá? então... Uh, aqui, essa região dos 23 é a região de Fibonacci, né? Que eu comentei para vocês, 032 dessa região aqui, tá? Fiquem cientes disso aqui, é uma região de extrema resistência, como vocês sabem, tá? A gente teve dificuldade, passou um pouquinho aqui, não conseguiu se manter acima dessa região, tá? Obviamente que a gente tem aqui agora a oportunidade de fazer esse pivô de alta aqui pro Bitcoin, né? tentar que estar ciente disso aqui, é uma, uma oportunidade interessante. Se o Bitcoin fizer isso aqui, tá? Seria muito, muito bom mesmo, né? É. Por enquanto, pessoal, tá? não estou acreditando muito nisso, apesar de indicadores um de sentimentos estarem excelentes. aí tá Estão realmente muito bons. Vou comentar para vocês aqui sobre isso também. Tá? Então, região forte resistência aqui, com candle aqui de certa, um candle de indecisão aqui também no diário, tá, pessoal. Esse, aqui, esse candle mostra para mim aqui uh, bastante indecisão, né? esse tipo de candle aqui. Tá? Então, fiquem de olho. Vamos baixar o tempo gráfico aqui, dar uma olhada no 4 horas. É interessante de olhar. Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Para o Bitcoin... Nessa região que tá, né? quem tá buscando aqui fazer entrada nesse momento, né? Pô, eu quero comprar Bitcoin nessa região. Beleza, cara, não tem problema nenhum, só que é o seguinte, né? Essa é, é a questão é o seguinte, ó, se você quiser comprar Bitcoin nessa região, você vai ter que colocar o seu stop aqui abaixo dessa região dos 20.700 dólares, né? Então a gente tem um stop aqui de quase 11% quem quiser comprar nessa região aqui desse, dessa resistência, Tá? Uh, então você tem que estar tá ciente de, de, de que está comprando uma região de resistência com stop extremamente longo. Tá? Então tem que moderar com a alavancagem e a mão não dá para entrar aqui agora né, com tudo. Né? Então essa é a questão aí. Tá? Só que se, assim, ó, se a gente conseguir romper isso aqui né, e fazer esse pivô de alta para o Bitcoin... É, existe uma oportunidade bem grande também, né? Aqui, ó só, se a gente conseguir fazer esse pivô, primeiro alvo aqui já daria 5% aqui, retestar esse topo, né? E depois aqui, mais ou menos o alvo seria na região dos 27.500 aqui, ó, daria 20% aqui de ganho, né? Só vou mostrar pra vocês esse pivô aqui, ó, tá, Então, seria isso aqui, ó, pessoal, primeiro alvo, projeção Fibonacci, que eu vou arrastar essa região dos 3.2 aqui para cima, ó, é essa projeção que a gente faz, tá? Então, aqui, ó, ó, vou arrastar aqui para esse topo aqui, ó, tá aqui, então... Bitcoin poderia buscar a região dos 27.500, tá? Então essa é toda a oportunidade para o Bitcoin, né? Então daria aqui mais ou menos um, um risco retorno, né? É interessante, tá? Vamos ver aqui, então seria mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Vamos botar aqui, ó, long position aqui, se a gente entrar aqui, uh, stop aqui abaixo, uh, alvo aqui final seria aqui na região, daria um risco retorno aqui de quase 2 para 1, Tá? Só que, de novo, pessoal, stop longo, né? stop longo aqui e com o cenário macro aí tem que tomar cuidado, tá? Eu acho que é complicadinho, tá? Eu acho que se o Bitcoin é oportunidade de retrair mais aqui, eu acho que daí sim eu vou ficar interessado em fazer compras. Eu vou, vou comentar para vocês aqui em tempos gráficos menores também que eu tô de olho, tá? Mas essa região aqui não me deixa tão interessado em comprar assim, tá? Eu acho que é uma região um pouco complicada de indecisão aqui da, do mercado, né? e eu acho que é o um momento que você também pode ficar de fora né? acho que não, não é um problema de ficar de fora aqui nessa região também tá? pra shortar tá complicado, como vocês podem ver aqui a gente tá vendo né, o long short ratio caindo, despencando, com o pinterest subindo aqui nesse momento, exato nesse momento aqui subindo de novo, com o long short ratio caindo aqui o pessoal interessado em shortar o bitcoin tá? é... então essa é a questão a sp aqui aqui tá dando uma, uma né, tá bem confuso também aqui ó, pessoal né? sobe e desce, né? retestou aqui essas regiões embaixo ah, já subiu com tudo. Tá? Bem provável que está acontecendo também lá. Uh, aqui o Mini Futuros, né? Deve ter muita manipulação do mercado Futuros lá. Todo mundo querendo shortar a SP500. Com isso, uh, o mercado dá essa subida para poder liquidar e estopar o pessoal, tá? Me parece que isso está acontecendo. A SPX aqui, a gente tem gaps abaixo. Fiquem cientes daqui esses gaps até a região dos 3.900, tá? Então, tem que tomar cuidado aí. Né? Se a gente perder essa região aqui dos 3.900, 4.000 pontos aqui, ó... Esses, essa região aqui, a gente pode vir testar esses gaps mais aqui abaixo e Bitcoin pode dar mais andada, tá? Então basicamente é isso, se a gente fizer esse pivô aqui agora, né, conseguir ficar acima aqui dessa região dos 4.050 aqui mais ou menos, pessoal, mostrar a força a pequenos pode sim vir aqui subir para estopar essa galera que teve muito stop nessa região aqui, tá? Região dos 4.200, então uh, pode, ser que o, pode ser que a pequenos venha aqui pegar e estopar essa galera aqui, até né? puxar aqui o gráfico de, vamos puxar aqui a pequenos um tempo gráfico um pouco um pouco maior aqui. Vou dar uma olhada aqui, ó. É, essa região, nessa última pernada aqui, vou dar uma olhada que região, essa aqui Fibonacci. Olha só. Ó, ela pode vir aqui testar essa região dos 4.250 pontos aqui, tá? Né? Antes de continuar mais queda, tá? Então, isso que poderia acontecer, e tem muito stop que vai estar aqui com certeza aí nessa região. Então, é, existe manipulação também no Mercado Futuros Lá da SP500, tá pessoal? Não acompanho Tão de perto aí, eu quero ver se consigo até trazer isso para vocês aqui no canal, tem até um site Que tem análise aí de indicadores de sentimento Da, da SP500, quero ver se eu trago Mais isso pro canal aqui, para me ajudar com meus Trades também pro Bitcoin, tá? São várias Forças aí pro mercado, pro, pro, pro Bitcoin né Pessoal, a gente tem manipulação no Mercado Futuros do Bitcoin Tem também a, a, O mercado lá, mercados tradicionais que impactam tá? São vários uh, Pontos aí que a gente tem que ficar de olho Tá bom? Uh, então, aqui, pessoal, nesse momento o Bitcoin, tá? Aqui eu tô fazendo aqui agora, observando. Vamos puxar aqui o tempo gráfico de uma hora aqui agora. Nesse momento a gente está rompendo esse canal para cima. Vamos ver aqui, ó. Tá? ó se o Bitcoin romper aqui. Está é, formando esse triângulo aqui, né? E eu estava com a expectativa do Bitcoin formar esse canalzinho aqui, tá pessoal. Então, para mim, se a gente tiver força aqui de romper essas regiões aqui, ó dos 23.500, 23, a gente pode sim vir testar, voltar a retestar aqui regiões, regiões aqui acima, aqui a região dos 24.300 tá? Um, o sentimento está dando condições para isso, tá? E as pequenas também, por enquanto, está dando condições, tá? É a questão toda que eu falei para vocês, tá? Risco retorno, stop longo, tem que estar tá ciente disso aí, né? Se quiser comprar nessa região, tá bom? Minha expectativa é ver o Bitcoin formando aqui esse canal, né? Por enquanto aqui não está tomando forma, né? Está na live mostrando para vocês sobre isso aqui também. Tá, galera? Então, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu acho que uh, shortar nessa região aqui com o sentimento do jeito que tá, tá um pouquinho difícil. Eu acho que tem que tomar cuidado com shorts aí também nessa região. Tá, em termos de short aqui, ó, quem quiser shortar tem que avaliar aqui o stop, na minha opinião. Ó, vou puxar aqui também. Ó, quem quiser shortar nessa região tem que estar tá ciente que o stop tem que estar tá aqui. Ó, acima dessa região seria um stop aqui de 5%, tá? idealmente aqui acima dos 25, já, já daria aqui um 7.3, mas acho que aqui já, já seria um stop, uh, tecnicamente que já, já ok, tá bom? 5%. E tem um retorno aqui que poderia, o Bitcoin vir testar, regiões aqui mais ou menos aí, ó, de, dos, dos 22, 21.500, poderia voltar a testar, que daria aqui para mim um risco de retorno de 1 para 1, tá? o stop é menor. Tá bom, pessoal? Então, acho que vai depender muito da SP500 aqui agora, né? Vamos dar uma olhadinha também no início do dólar, que agora aqui tá, tá nesse padrão aqui, ó, esse padrão cone, né, pessoal? Vocês já sabem aqui desse padrão, conhecem ele. É um padrão de reversão, né? A gente tem uma queda aqui, ó, tem um padrão de reversão dessa queda, esse cone aí, tá? Então, uh, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado aqui, porque esse padrão, esse padrão que geralmente ele rompe para cima, tá, pessoal? Aqui, ó, começa a fazer isso aqui, ó, é uma é um decisão, ele geralmente ele acaba rompendo para cima, tem que tomar cuidado, Tá, sobre, em relação a isso, uh, para mim o que está acontecendo aqui agora, tá, tem duas duas hipóteses aqui, tá, ou o mercado já precificou uh, essa essa queda aí da, da né, o, o PIB dos Estados Unidos, né, uh, todo o cenário macro já foi precificado e a gente vai dar uma respirada, tá, ou é manipulação do mercado de futuros aí, tá, pessoal, honestamente para vocês não sei o que dizer, eu acho que manipulação do mercado de futuros tem com certeza, tá, e se isso, se isso for o caso a gente vai dar uma respirada só para poder estopar e liquidar essa galera antes de continuar essa queda, que eu acho que é o cenário mais provável, na minha, no meu entendimento aqui, na minha opinião, tá? É que a gente dê uma estopada nesses shorts aí, nesses na galera que tá querendo ganhar dinheiro fácil do mercado, tá? E depois continuar essa queda, é o que eu tô acreditando, tá bom? Mas se o Bitcoin mostrar força de fato aqui, ó, e fazer esse pivô, esse pivô aqui nessa região dos 23, 24, 24, galera, daí a gente pode buscar esses alvos aqui dos 27.500, tá? É... Eu não vou pagar para ver, vou aguardar aqui um pouco mais. Tá? Se retrair, eu posso até buscar de fazer compras aí, dependendo como vai estar o sentimento, eu atualizo vocês aí ao longo das próximas horas aí também no Telegram. Tá, galera? Então, acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui agora, tá? É, não tem muito mais que eu posso dizer. Ah, lembrando aí também que a PrimeSBT está apoiando o meu canal a partir de né, dois dias atrás aí. Então, se você não tem uma conta aí na PrimeSBT, né, vai aqui, se você tem experiência no mercado futuro, tá? Desce aqui no link uh, uh, aqui abaixo do, do, da descrição, o comentário é fixado. que essa conta, é muito rápido aí, você pode uh, começar a operar muito rapidamente aí na sp 500 uh, na Prime desculpa. É muito simples de você criar essas ordens aí também, tem um tutorial no canal. E se você tiver dificuldade para conseguir seus bônus aí, tá? O bônus aqui do canal, é, manda mensagem para mim, tá? Faça o depósito, manda mensagem para mim que eu entro em contato com o pessoal lá para poder ver certinho aí, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tenho pra vocês, galera. Não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Qualquer novidade, volto uh, aí pra vocês. Já tô me sentindo melhor da saúde aí, com menos tosse, tá? Ainda não 100%, mas uh, já tô conseguindo me sentir um pouquinho melhor, tá bom? E então, a qualquer momento aí. Um abraço e a gente se vê.